é a paz do Senhor é manter fixo o foco no amor, no primeiro amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Muito importante não deixar a mente vaguear. Isto é tudo uma questão de concentração. Dar o coração ao Senhor em amor é concentrar e contemplar em amor. Muito interessante.